Bom dia, daremos início à 17 sessão do sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Arojo Feitosa Neto não participará das sessões de sorteio, salvo em caso de conexão, tendo visto o parágrafo único do artigo 2 da norma de organização anel número 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos do sorteio público. Item 1. Processo 48.500.0031.05.2022.20. Requerimento administrativo interposto pela Itaqui Geração de Energia SA, com vistas à recomposição do período decenal de tarifa de uso do sistema de transmissão, estabilizada da Usina Termoelétrica Porto de Itaqui. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item dois, processo 500, 0, 4, 2. Processo 202269 Regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei nº 14.300 de 2022, que tratam da sobrecontratação involuntária e da venda de excedentes decorrentes do regime de microgeração e minigeração distribuídas. Do sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.50.0026.71.2021.33. requerimento administrativo e pela Central Energética Palmeiras de Goiás, S.A., CEPASA, com vistas à aprovação do custo variável unitário para fins de atendimento a despacho fora de ordem de mérito, por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da Usina Termoelétrica UTE, Palma, Palmeiras de Goiás. Diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 4 será distribuído em de conexão ao processo 48.500.35.68.2021-19, ao diretor Efraim Pereira da Cruz, na 44ª sessão de sorteio público originário de 2021, tendo visto o artigo 4º da norma de agressão anel, né, número 18. O item 4 é o processo 48.500.36.72.2022-86, estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC, de frequência equivalente de interrupção por, por unidade consumidora FEC da EDP Espírito Santo de Distribuição de Energia, SA. Para os anos de 2023 a 2025. Esse, então, foi o diretor Efraim. Item 5, processo 48.500.0029.92.2022.19. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, a CELP com vistas à descontratação integral não onerosa do montante do uso do sistema de transmissão referente ao ponto de conexão Floresta 2, a partir de maio de 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6, processo 42.500.00.12.80.2022.82. Acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis eólicos e fotovoltaicos. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos dos itens 7 e 8 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de agressão anel número 18. O item 7 é o processo 48, 500, 4, 4, 80, 2021 14 e outros. Recursos administrativos interpostos em face dos autos de infração 64 a 71 2021, lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. E o item 8 é o processo 48.500.04.833.2021-78 e outros. Recursos administrativos interpostos em face dos autos de infração 72 a 78 2021, Abrados pela SFG, vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item nove, processo 48, 500, 35, 8, 9: processo quarenta 2020 4, Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho 1710-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. 10. Processo 48.50.0035.90.2020.70. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho 1711.2021, 2021 emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. em 11, processo 4850003591202014, recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho 1712/2021, emitido pela SMA. Diretora Elisa Basto Silva. Item 12. Processo 48.500.055.92.2020.01. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do despacho 1713-2021. Emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 13, processo 48.50.0018.06.2021.43, recurso administrativo interposto pela Café Boca de Pito, LTDA. Em faixa do despacho 2831-2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 14, processo 202198 Recurso administrativo interposto pelo consumidor José Rodrigues de Oliveira Filho. Em face do despacho 2.936-2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 48.500.0002.10.2021.26, recurso administrativo interposto pela indústria de laticínios Carvalho e Carvalho, LTDA, em faixa do despacho 3.438 2021 emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 4850005199 91 recurso administrativo interposto pelo município de Luanda, estado do Paraná, em face do despacho 4.110.2021, emitido pela SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.0030.21.2020.24 e outros, recurso administrativo interposto pela Enervix, Energia do Espírito Santo, Ltda. em faixa do de despacho 79.2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18. O diretor Sandoval de Araí de Feitazaneto não passa para o sorteio do item 18, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O, o processo é o item. O item é o processo 48.50.000.48.202.74. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Geração de Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletrosul, em face da resolução autorizativa 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para a sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da norma de gestão né, número 1. Item 19 são os processos 48.500, e 15.41.2021.83. 15, Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP em fase da Resolução Autorizativa 11.536 2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 20. O diretor Efraim não passa do sorteio do item 20, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Processo é 48.500.049.02 2021.43, pedido de reconsideração interposto pela Arte1Z3 Energia SA, em fase da resolução homologatória 3.024/2022. Diretora Elisa Bastos Silva. item 21, processo 4850004355202287. Pedido de impugnação interposto pela New Energy Soluções de Energia LTDA em face de decisão emitida na pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretora, diretora Elisa Bastos Silva. O item 22 será distribuído por conexão ao processo 48, 500, 05, 6, 19, 2021 39 sorteado da diretora Elisa Silva na 49ª Sessão de Sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Esse então é o item 22, o processo 48, 500, 05, 6, 19, 2021 39 pedido de medida cautelar interposto pela Rovema Energia S.A., com vista à suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da respectiva resolução autorizativa 10.876 2021 e do contrato de energia de reserva 456 2021. Esse, então, foi o projeto diretora Elisa. Item 23, processo 202229 Pedido de medida cautela interposto pela energia Inturare SPE-LTDA, com vista da não rescisão dos contratos de uso do sistema de transmissão após 30 de maio de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 24 será distribuído por conexão ao processo 48.500.004232-20284, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 13ª Sessão de Sorteio Público ordinário 2022, tendo em o artigo 4 da norma de organiza organização da ANEL número 18. O item 24 é o processo de mesmo número, 48500004232 Pedido de medida cautelar interposto pelas empresas COREMAS 1 Geração de Energia SPL SA, COREMAS 2 Geração de Energia SPSA e Coremas 3 Geração de Energia SPSA, com vistas à não autorização para operação em teste ou comercial referente às usinas fotovoltaicas COREMAS 4 a 8, até que haja o devido cumprimento de obrigação regulatória, a que se refere o Artigo 4º da Resolução Normativa Anel, N.º 68/2004. Esse então foi o é o. Item 25, processo 48.500.0044.85.2022.10, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas AMBA, NGSA, SPE EPP2 Centrais Elétricas LTDA e SPE EPP2 Itaguaí Energia LTDA, com vistas à autorização para, a, para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do Procedimento Competitivo Simplificado, número 1, 2021, sejam atendidas por meio da Usina Termelétrica Mário Covas. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26, processo 48.500.0034.23.2020.29, requerimento administrativo interposto pela FS Agro Solutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, com vistas à flexibilização de requisitos previstos no procedimento de rede de operador do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 27, processo 48.500.000.32.2022.14 e outros. Autorização para CPFL e energias renováveis S.A. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Canoa Grande 9 a 15. 9 não, né? É 4 a 15. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 28. Processo 48.500.4388.2021.46.4387.2021.00 e 4386.2021.57. Autorização para ventos, ventos, solar e energias renováveis LTDA implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas talhado 14, 12 a 14. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 29, processos 48.500.007.41.2019.02 e 0007.42.2019.49, autorização para a SWS Investimentos em Energia LTDA, implantar e explorar as centrais Geradoras Fotovoltaicas Quixada 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30. Processo 48.500.0037.09.2021.95. Autorização para a FS AgroSolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA implantar e explorar a Central Geradora Termoelétrica. FS Primavera. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 31. Processo 48.500.023.64.2001.83. Autorização para Saltinho Energia SA. Implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Saltinho. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 32, processo 48.500.0031.15.2015.36, revogação a pedido da autorização para a Delta Indústria Cerâmica LtdA implantar e explorar a central geradora termoelétrica Delta Cerâmica. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 33, processo 48.500.0040.40.2012.68, transferência da autorização da central geradora termoelétrica Cambuí, atualmente detida pela Cambuí, açúcar e álcool LTDA, em favor da energética Cambuí LTDA. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 30. Processos 48.500.5748.2017.41 e 18.32.2018.76. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas. Délio Bernardinho e Délio Bernardinho 8. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 35, processo 48.50.0016.01.2019.43 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas BRX Janaúba 1 a 13. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 36, processo 48.500 2019 06 e outros. Alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Altitude 1 a 15 e Riacho da Serra 4 a 8. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 37, processo 48.500, 17, 2020, 31 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas é, canudos 5, 6, 8, 9, 11 e 12. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 38, processo 48.500.042.27.2022.33, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Santa Cruz do Arari. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 39. Processo 48.500.0040.55.2022.06. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Electro-REDES-SA. Das áreas necessárias à implantação da Substação Brasilândia 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 40, processo 48.500.0042.26.2022.99, declaração de utilidade pública para fins de instituição e administrativa em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Itaí 2, Olambora 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 41, processo 48.500.0036.06.2022.14, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Goiás, das áreas internas necessárias à passada da linha de distribuição Pirineus, K.O.A. Derivação Teuto. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 42, processo 202247 declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da Cascudo Solar Energia LTA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação UFV Cascudo, subestação Jaguaruana 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 43, processo 44 declaração de utilidade pública para fins de instituição cedo administrativa em favor da Murion Solar Energia SP LTDA, das áreas de terra necessárias à passada da linha de transmissão, subestação UFV, Murion subestação Sol do Sertão. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 44, processo 48.500.043.24.2022.26, declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da Ventos de Santa Marcela Energias Renováveis S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão subestação Barra do Mendes, subestação Brotas de Macaúbas. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 45, processo 48.500.044.38.2022.76. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Atiaia Energia S.A. das áreas de acessadas a passagem da linha de transmissão PCH Fundãozinho Paraíso. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 46, processo 48.500.004440.2022.45 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a C3ED.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 Item 47, processo 48.500.0017.22.2021.18, alteração a pedido da resolução autorizativa 9896-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, de distribuição de energia S.A., das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Fazenda, Guandu, Venda Nova. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 48, processo 48. 2022. 52 Retificação do anexo do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão número 60 de 2001, firmado com a Copel, geração e transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 49, processo 48.500.3559.202.09. Alteração e autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade da linha de Macapá, transmissora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos é, relatores e diretores diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 17ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.